What's up, learners? How are you doing today? Eu sou o Júnior Silveira, sou professor de inglês aqui no YouTube e hoje é dia de matar quem está matando a gente. Vamos falar de comida, food! Vamos falar de inglês no restaurante! Let's go! Hum. Você está assistindo a quinta aula do curso de viagem de inglês Júnior Silveira. Hoje nós vamos falar sobre restaurant, restaurante, como pedir comida, como pagar a comida, como... Comer a comida? Não, aí também não, é você que come a comida, né? Mas vamos lá, vamos lá, let's go! Mas antes eu quero te pedir humildemente a sua inscrição, inscreva-se neste canal, acione o belzinho para você ser notificado quando um vídeo novo estiver no ar. Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo seu e também de me seguir lá no Instagram, arroba Oficial, porque eu estou postando várias dicas legais de viagem também nessa semana, principalmente lá no meu Stories, então... Me segue lá para a gente interagir e aprender mais inglês. Restaurante em inglês é praticamente igual a, no português. Você vai dizer restaurant. Restaurant, ok? Restaurante fast food, como por exemplo McDonald's, Burger King, o nome já diz. A gente também fala no português. Fast food restaurant, ok? Fast food restaurant. Ouça o diálogo agora e responda a seguinte pergunta. How does Junior like his steak? How does Junior like his steak? Como o Júnior, eu gosta da carne. Como eu sempre digo, não se preocupe em entender tudo, apenas concentre-se na minha pergunta. All right? Let's go. Good evening, sir. How many in your party? Good evening. A table for one, please. Sure, follow me. Thank you very much. Here's the menu. Thanks. Are you ready to order? Yes. I would like to have a steak with fries. Would you like a salad too? Yes, I would. How do you like your steak? Rare, medium or well done? Mm, medium, please. Okay, what would you like to drink? I'll have a Coke. Anything else? No, that's all. Thanks. You're welcome. I'll be right back with your order. So, how does Junior like his steak? Como que o Junior gosta da carne? Se você respondeu medium, congratulations, that's it, medium. Mm, medium, please. Mm, medium, please. Existem três pontos da carne que eu vou passar pra você aqui, ó. Rare, que é mal passado. Rare. Medium, medium, que é o ponto. E well done, well done, que é bem passado. Tipo, só o carvão ali. Responda pra mim, e você? How do you like your steak? Oh, really? Great. Quando eu cheguei no restaurante, o waiter, waiter, que é o garçom, perguntou assim para mim. How many in your party? How many in your party? How many in your party? How many in your party? Ou seja, quantas pessoas com você? Quantas pessoas? Parece estranho, né? Porque party significa festa, mas não neste contexto. Então, how many in your party? E aí eu respondi, a table for one, please. A table for one, please. Ou seja, uma mesa para um, por favor. Ou se você tiver duas, três pessoas, você pode dizer, a table for two, please. A table for three, please. Let's practice. Diga para quantas pessoas você vai querer a mesa. Are you ready? Let's go. A table for two, please. A table for four, please. A table for six, please. O waiter perguntou se eu estava pronto para pedir. Are you ready to order? Are you ready to order? Seguinte, você percebeu que eu usei would like, não percebeu? Would like, would like. I would like to have a steak with fries. I would like to have a steak with fries. Would like significa gostaria, would like. Isso é extremamente importante útil na sua viagem, pois é assim que você vai pedir e oferecer as coisas. Aqui eu disse que eu gostaria de comer bife com batatas fritas, olha só. Acompanhe mais exemplos. I would like a salad. I would like a salad. I would like rice and beans. I would like rice and beans. Eu gostaria de e o nome da comida. Ao invés do would, você também pode usar o I'll have. I'll have para pedir as coisas. Look. I'll have a coke. I'll have a coke. No final, o waiter pergunta assim. Anything else? Anything else? E eu respondo, that's all, that's all, que significa isso é tudo, só isso, beleza. Ouça agora os trechos da conversa e complete com as palavras que estiverem faltando, ok? Você terá um tempinho aí para poder fazer o exercício, mas, mas, lembre-se de que você poderá pausar e fazer no seu ritmo, ok? Don't worry about it. Listen and complete. How many in your party? How many in your party? A table for one, please? A table for one, please. Are you ready to order? Are you ready to order? I would like to have a steak with fries. I would like to have a steak with fries. How do you like your steak? Rare, medium or well done? How do you like your steak? Rare, medium or well done? How many in your party? A table for one, please. Are you ready to order? I would like to have a steak with fries. How do you like your steak? Rare, medium or well done? Good job, learners! Very good! Agora vem a hora dela, a hora que eu mais gosto, a hora sagrada da aula. Homework! Você já sabe, né? Aqui na descrição tem o um link para você baixar os exercícios, os materiais em áudio, em PDF, para você praticar tudo o que nós aprendemos hoje. Ok? E esse foi o último vídeo desta série. O nosso curso de inglês de viagem Júnior Silveira terminou aqui. Foi uma semana incrível que eu me diverti muito, me diverti pra caramba produzindo esse curso para você. Eu espero que você tenha se divertido e que você também tenha aprendido, acima de tudo, para você chegar ali ó, na hora da sua viagem e ó, mandar muito bem. Eu tenho certeza que você vai. Fique tranquilo, você tem potencial, você tem capacidade de se dar muito bem na sua viagem em inglês, de se comunicar, siga as dicas que eu passei aqui, as suas anotações, assista esse curso novamente se for necessário, e eu tenho certeza que você vai ter uma viagem com muito mais qualidade. Vai na linha que você brilha. Essas aulas vão ficar aqui disponíveis no meu canal e você pode compartilhar com mais amigos aí que vão viajar, que precisam do inglês. Compartilha com eles, assim você leva conhecimento para o seu país e ajuda os seus amigos também. Eu quero te pedir duas coisas. A primeira é que você se inscreva neste canal e acione o Belzinho, ok? Isso é muito importante para mim. E a segunda é que você que, que tem Instagram, me segue lá, arroba Silveira Oficial. Lá eu posto dicas de inglês praticamente todos os dias dicas com conteúdos exclusivos, que com certeza vão acrescentar ainda mais no seu aprendizado nos seus estudos de inglês. Muito obrigado por essa semana incrível, muito obrigado por você ter me dado a chance de conhecer o meu trabalho, de conhecer a forma como eu ensino, de conhecer o meu canal. E eu tenho certeza que você vai gostar dos próximos conteúdos que eu vou lançar, tem vídeo novo aqui toda semana, vídeos de música, com inglês, entretenimento, entrevistas e dicas que com certeza vão cair como uma luva para você. Estou aqui de volta com a barba um pouquinho maior, mas enfim. Esse foi o curso de inglês para a viagem Júnior Silveira. Um curso que, na minha opinião, é um dos melhores da internet para você que quer aprender o necessário para encarar a sua viagem. Eu e minha equipe colocamos todo o nosso trabalho, toda a nossa qualidade, todo o nosso carinho para desenvolver o melhor para você. Nós praticamente elevamos o nível de cursos de inglês aqui no YouTube. Durante essa semana, eu recebi muitas mensagens, mas muitas mesmo, de pessoas perguntando se eu tenho mais cursos e sim eu tenho sim um curso de inglês totalmente online é o curso de inglês júnior silveira esse é um curso de inglês completo do básico até o avançado e esse curso tem a mesma qualidade do curso de viagem que você acabou de conferir aqui no canal então imagina só como é esse curso I imagina só este ano fizemos uma turma em agosto e as vagas acabaram em poucos dias e eu vou abrir a próxima turma logo no começo de 2018, então já está logo aí, hein? E para você que quer começar o ano novo com o pé direito e realizar de uma vez por todas o seu sonho de aprender inglês e conquistar muito mais na sua vida, esse curso é para você. E você não pode, você não deve ficar de fora. Aqui na descrição deste vídeo você vai encontrar um link para você se cadastrar na lista de espera do curso. As pessoas que estiverem nessa lista saberão com exclusividade, antes de todo mundo daqui da internet, as informações e datas do início das inscrições do curso. Então é muito importante que você se inscreva, ok? E as vagas nessa nova turma serão limitadas, pois eu trabalho com um número reduzido de alunos. Eu não leciono para um grande número de pessoas não, pois assim eu consigo dar atenção a todos os meus alunos e garantir a qualidade do meu curso. Porque eu prezo exatamente por isso. Qualidade sempre. E tem mais. Quem estiver cadastrado na lista de espera também receberá conteúdos exclusivos toda semana. Dicas de inglês, exercícios, e-books e muito mais. Então, se cadastre na lista de espera agora e seja o primeiro a receber todas as informações do curso assim que as datas da abertura da turma forem definidas. Ok? Eu te agradeço demais por estar comigo durante toda essa semana, muito obrigado. E fique ligado nos próximos vídeos aqui no canal, pois eu tenho planos audaciosos aqui na internet para levar cada vez mais conhecimento para você. O foco é esse, levar conhecimento para você. Afinal de contas, essa é a minha missão como professor, né? Esse é o meu trabalho. Thank you very much for watching e lembre-se todos, see you around. Bye. Nos vemos no próximo vídeo.